E se você tivesse uma empresa que precisa de 200 pessoas para fazer o corte manual dos seus bordados? Eu sou Joana de Jesus, da Automatiza Laser Solutions, e eu queria falar para você sobre a visão artificial inteligente. A visão artificial é um produto patenteado pela Automatiza exclusivo mundialmente. Com esse produto você pode escanear a imagem que você quer, daquilo que você quer cortar e a máquina sozinha interpreta o que, que é o contorno para ser cortado. Você pode cortar trajetórias de cortes internas, externas e eliminar absolutamente a necessidade de qualquer trabalho manual. Um cliente nosso em São Paulo que tinha essa necessidade de 200 pessoas, ele fez um investimento de apenas 3 equipamentos e com 2 turnos, 6 pessoas, ele eliminou o trabalho manual. Com isso, ele ganhou qualidade nos produtos, porque todas as peças dele são absolutamente perfeitas. Além de ter crescido, porque a produtividade dele também aumentou. Eu queria convidar você para vir para a feira Febratex, visitar o nosso estande, conhecer a tecnologia de visão artificial e comprovar que o que a gente entrega é a absoluta perfeição.